rapaziada, firmeza? Aqui é o Edson Machado na voz do Manifesto Hip Hop tô aqui com meu parceiro Maranhão de mais uma edição de Batalha de Rap salve Maranhão, firmeza tranquilo? Firmeza, firmeza é nós mano nós tamo aí no movimento aí, nós organizamos uma batalha por dia em Goiânia tá ligado? Com toda a repressão que nós tem, que não pode trazer um som não pode várias coisas que nós somos reprimidos mas nós fazemos na periferia, vai no centro vai na Botafogo, fazemos em Goiânia todo, um movimento pra rua é nóis Ei, Maranhão, Quanto tempo você tá nessa área aqui, mano? Só nas batalhas eu tô já há 12 anos, mas em 97 eu trouxe, trouxe o marca foi o primeiro evento grande que eu fiz de rap, 97, daí pra cá nós gatilou. E quem tá te ajudando aqui, patrocinando aqui a parada toda aqui do evento? Os eventos aí, esse evento de hoje a Manolo tá patrocinando, mas geralmente eu tiro do meu bolso para dar premiação, só para fortalecer os MCs. Família Maranhas hoje, em julho, faz 12 anos, 50 anos do meu e 12 anos da família, vai ser evento doido, se liga. Família Maranhas, tá ligado? David, mostra, rapaziada, o que que tá acontecendo aí, ó. Mostra aí pra nós, David. Salve, salve, rapaziada, se ligou. Aqui é um Edson Machado do Manifesto Hip Hop. Então, mais uma vez, meu brother, mano, Caio Caru. Salve, Caio. Salve, família. Salve, ouro. Então, família, quem quiser estar tá colando nos eventos com nós, a gente vai estar tá fazendo direto, juntamente com a Manolo Skate Park. E se vocês quiserem estar tá tanto no skate, no rap, aqui nós atendemos todos os públicos, tá ligado? E é só estar tá colando com nós, que é só humildade. Tamo junto. Mas o um evento caiu, Caru. Agora que não sento, rapaziada. Se liga só, hein? Você é solto, Park Você me entende de truta. Eu chego nesse beat. É como o parque Jonathan. Que te lutei para junto. Demorou de skatista, cê não passa de um façante O skate tipo cê é foda, serve de desodorante Aí menor, vou te falar, cê é um comédia Quer matar, então tá tudo bem Então cê usou sua estratégia, falou que vai dar voadeira Usou de emoção. você me dá voadeira Eu te dou um pouco de informação, mano na ação a rima é zica enquanto cê propaga o ódio, o rap tá salvando o Mas cê nem cachorro no beat, você tá de brincadeira De skate você é Bob Inquisi, eu sou Lua de Oliveira você não entende, truta, nessa batida Você é Luan de Oliveira, lá na Vila Margarida Salve, salve, rapaziada Manifesto Hip Hop na Batalha de Trap Aqui no centro de Goiânia Tô com meu parceiro agora, Clindenai Vou com o chega mais é. E mesa total, é. aí, mano, o que você manda aqui, mano, nesse torneio aqui? Olha, aqui tá rolando várias atrações, né Tá rolando a Batalha de MCs O Best Trick Vai rolar os cantores também aqui que são mais um aí nessa missão aí, cantando aí o gênero Drill, tá ligado? E é isso, nós tá aí, ó, na missão, logo mais o pau vai quebrar e nós vai estar tá aí como? Daquele jeitão. Mano, o que que você faz aqui, mano? Qual é essa função aqui no meio do hip-hop? No meio do hip-hop, velho, é, eu já fui MC, entendeu? De batalha, tá ligado? Hoje eu só faço música, hoje, entendeu? O gênero que eu faço, tá ligado? Eu e um parceiro meu que a gente começou aqui em Goiânia, que é o Drill, tá ligado? E é isso, a gente, daqui a pouco a gente vai estar tá fazendo um showzão, tem outros artistas brabos aí também, que vai estar tá com a gente, entendeu? Vocês ficam por aí que o bagulho vai ficar, ó, daquele jeito, daquele entendeu? Daquele jeito. Quer mandar um salve pra Quebrada aí? Eu quero mandar um salve aí pra Manolo, Manolo Sketch Shop, meu mano Nicaru, Manifesto Hip Hop também, que tá sempre presente aí, entendeu? É isso, velho, é isso, é a cultura da rua, tá ligado? A cultura de Goiânia. É isso aí, rapaziada, é nóis, hein? fechou, hein? Salve, salve, rapaziada. Foi Machado na voz do manifesto hip hop. Tô aqui com mais um entrevistado. Mano, sal. salve. Salve, salve, mesmo mano. Salve, salve, salve, rapaziada. Tamo junto. Valeu pela cobertura. Tá rolando a batalha muito foda aqui. Organização dos manos da Manolo, certo? Batalha. Fast trick pra skatista, pra rimador, pra quem quiser passar aqui. Tá rolando muita coisa boa. Cultura, vem conhecer os artistas. Braba aqui, é MC! MC de Goiânia, mano! É demais, mano. Já tem uma conta que a gente tá nesse corre aí fazendo rolê. E é sempre bom vir prestigiar. Quando é um skate shop, melhor ainda, né, velho? Que a gente une as duas coisas que nós gostamos, tá ligado? Mano, quer mandar um sal pra quebrada aí? Salve, Vila Brasília, Garavelo, todo mundo. Galera da Norte, galera da Sul, Noroeste, tem limpeza aí, saca? A Leste, tamo junto, só força. Esse aí, é rapaziada, mais um que tá aqui no Manifesto, hein? Tamo junto, é nóis, hein? Salve, salve rapaziada, firmeza. Moed Machado na Voz, em direto do centro de Goiânia. Manifesto hip hop na batalha de rap, tá ligado? Tô com minha parceira agora aqui. Mano, Fire acabou de destruir o um round, meu bom. Safire, firmeza. Firmeza. Tranquila? Tranquila. Tranquila. E essa batalha aí foi de boa? Não, pra mim é uma satisfação. Minha quinta batalha com o MC, entendeu? É uma seletiva. Minha emoção tá assim, ó. Caraca, é, meu. quando a gente tem, o né? Geral, a vontade aqui, mesmo, cara, nós dá o jeito. Eu não quero ninguém nesse é tipo. tudo improvisado mesmo. Eu aprendi assim, eu meti a cara mesmo e falei, foda-se, é isso que eu vou fazer. Rapaziada, eu acabei de ver, mano. Destruiu, velho. Destruiu, mano. Não, parada racial é foda, né, mano? Não, aí quando começa a falar do bagulho de feminino, aí começa pra parada racial, acaba. Acaba, cai, me destrói e eu viro o caralho. <risos> o que, que você tá achando aqui do evento aqui? Patrocinado pela Manolo. Primeira aspecto dos caras é muito foda A loja dos caras tá muito foda Eu tava aqui de ah, ela, tá ligado? Eu ainda tô trabalhando, né? Pra me comprar minhas bagzinhas, né? Pra me comprar meus meu lookzinho. Mas tipo, na moral, tem que ter mais disso Juntar mais galera, entendeu? Igual eu trouxe minha sobrinha, ela tem 7 anos Então nós temos que mostrar o que? Cultura Tem que mostrar o respeito, entendeu? Ela tem a mente aberta pra caramba. Não é todo mundo que entende que isso aqui é uma, é uma forma de a gente escapar de alguma coisa que a gente está acontecendo. É uma forma de tratamento psicológico. Só que tem muita gente né, que vê por fora, que acha que isso aqui não, não leva a nada, que é só um passatempo. Que acha que isso aqui é só uma coisa à toa. Preconceito, né, mano? Querendo ou não é? Querendo ou não é, mas o bom é que tá unindo muita gente, muita quebrar diferente, todo mundo se respeita, ninguém olha com cara feia pra ninguém, tá ligado? Ninguém tá levantando bandeira pra nada, ninguém tá falando sobre homofobia, tá todo mundo de boa, tá todo mundo tranquilo. É assim, né? Quanto mais a gente puder atrair, melhor. Não, o interessante é que todo mundo quer abrir um evento desse, todo mundo quer ir, quer participar, entendeu? Eu trouxe muita pessoa, tipo, chamei muita pessoa, os cara tá louco no Instagram, onde é veio ser, onde é ia ser, onde ia ser, é, a gente tem que, né, trazer o povo mesmo, para conhecer o que é cultura, porque o povo assiste de fora e acha que você quer qualquer coisa, que o trem é forjado, não sabe como é que é o bagulho. Olha para você ver, tá todo mundo aqui, talvez tava todo mundo em casa, tava todo mundo aprontando, tava fazendo um bagulho que é ser irrelevante, só que isso aqui não, isso é uma memória. A hora que você quer chegar em casa, eu vou falar, nossa, mesmo se eu tivesse perdido, pra minha satisfação, eu tá aqui, eu tava tá indo atrás. Atrás, atrás. E quer mandar um salve aí, setor quebrado aí, assim que manda. Olha, eu sou do Canedo. Só que eu sempre tô pro rumo de casa, só que eu broto em cada canto. Os canedão, É, canedão. Nasci pra lá, lá no meio lá dos, dos morros, pra lá, entendeu? Não, vou mandar só um agradecimento pra minha mãe, porque se não fosse, ela, ela não tava aqui. Minha mãe me trouxe pra cultura, né? Caraca, A mulher você... é preta, fez uma preta que. Lá em casa todo mundo é, é do ramo, entendeu? É grafiteiro, é escreve letra, é oh o caralho. Eu faço... Já tá no sangue, né? Tá no sangue, com certeza. Estão, família, as minas marretando daquele jeitão, hein? Ó, precisar de roupa nova, cola na Manolo, que agora nós tá fechadão, manifesto hip-hop daquele jeitão. Cola, cola, que esse é só o primeiro de muitos, hein, família? Pesado! Pesado, rapaziada, só colar na Manolo, hein? Só os panos brabo hein tamo junto! Salve, salve, rapaziada, firmeza? Tô aqui com meu parceiro Real. Prometeu que tá aqui no evento, tá aqui curtindo. Vai dar ideia aqui para nós. Salve Real, mano. Boa noite, rapaziada. Boa noite, meu mano. Estamos aqui. Mano, você deu espaço, muito importante, tá ajudando demais a cena, rolando é, batalha de MCs, rolê de skate, e nós estamos tá lançando as trenheiras aí, mano. Gratidão. E real, mano, quem você está achando do evento aqui, você está participando, está curtindo? É o primeiro, não sei se é. Fala da sua ideia, mano. Sim, mano, o evento tá foda, tá ligado? O evento tá foda. É o primeiro, os caras organizaram aí, como eu disse, deu o espaço, entendeu? É, ainda mais para Goiânia, que essa cultura ainda, querendo ou não, em todos os lugares, mas ainda mais em Goiânia, pelo... O, o, Todo o nosso histórico e tal é recriminado, tá ligado? Então, tipo assim, isso aqui tá sendo importantíssimo, tanto pra mim quanto pra rapaziada que tá aqui, tá ligado? Ô, Real, mano, então, faz satisfação, mano. Valeu, mano, ter trocado Valeu, ideia então. com nós, cara. Até, Até a próxima, hein? Eu... Firmeza. É esse assim, rapaziada, Real na área, hein, mano? Firmeza. salve salve rapaziada mais uma vez em aqui no evento da Manolo certo tô com o parceiro aqui da Haltech salve meu bom firmeza satisfação, satisfação. apresenta a rapaziada aí para nós Salve, salve galera, nós somos a o ATEC di eu sou o Haltec. meu mano aqui ó, Musta, J Code, Leones, tá faltando também o Razing no Beat e o L Cake, que ainda tá na produção. Nós estamos aí no trampo Underground do Trap Goiano, fortalecendo aquele modelo, mas quero agradecer aí a Manolo Skate Park por proporcionar para nós esse evento maravilhoso, essa, essa união de cultura que é o skate e o hip hop, o rap, é isso, é a rua. Esse rapaziada, hein? trap tá chegando forte em Goiânia, hein? Fica ligado, hein, meu bom? É nóis, hein? Tamo junto. Salve, rapaziada. Até porque os caras falou de panela com panela na cabeça, eu sou menino maluquinho. Então você volta e bate, não, você é fraco, filho. Com certeza você é não encaixa nessa base. Você com o MBK, na dona, na praia, não quase. Você é fraco, filho, não adianta, até porque eu te mato. Ah, Calma que você não entende que agora eu expulso, assino o seu contrato. Porque você é fraco, irmão. Até porque cê é cuzão, mbk aqui é o oceano e adivinha se pega o coração Pode crer cê falou que eu posso ser até fraco Olha só iniciante matando aqui, isso é um fato, aham, uhum, você é assim Olha, pode crer, essa marra que é assim meu filme aqui não tem dublê O dragonista principal assim, bordando o um fuzil fala, olha só Matando moleque das antigas, olha assim, isso aqui não é magia, é batalha. Olha só, altos oh, tapão tá nessa sua cara. Ah, ah, que nada negou, até porque cê não entende, essa é a aposta. Você é um antagonista, eu sou o secundário, eu sou o zoro, é o que todo mundo mais gosta. Ah, você pode ter certeza, moleque. Até ah, porque você vai né, pro chão, não adianta ser que te, te calou, não. Essa é só espada do é samurai. Ah, você falou assim, espada do samurai, agora fala assim, então não se espanta, olha só, olha, eu vou falar, te mato com a katana, hum, vou te fatiando altos pedaços, então inflama sua. Oh, não, não, calma, você não tá improvisando, o até porque eu vou te matar, Zé katana, sua dívida eu tô quitando. Calma aí, eu até desencaixei, mas eu acho que a plateia até pegou. Mas cê é fraco, o beat, Esse rádio é ele que terminou.